olá você está no só venda seu canal de entretenimento da internet você é adotado sim você não é meu você é adotado esse cara começou a rodar um aplicativo de namoro durante um concerto. Esse pobre cara estava tendo um momento difícil. Eu acho que ela pode precisar de um pouco mais de água. Esta pobre menina descobriu que ela tem o pior superpoder. Que ela tem capacidade de convocar mosquitos em seu rosto. Alguém encontrou este ponto obscuro no Google Maps. Onde esses dois ciclistas se colidiram um no outro. Esse cara estava nadando no oceano quando algo pulou oh, em seu short. Você <risos> quer este cachorro precisava de algumas aulas sem uso das and duas bounce. mãos ao mesmo tempo. Yeah. No, Sim, não. Sim. Não. Você like, ainda está cavando, mas push. gosta. Levante-se. There you go. good girl. So, here's a cool. E está um fato legal e divertido que eu aprendi sobre cobras quando uma cobra começa o processo de derramar sua pele. Diferente dos humanos, as cobras não possuem pálpebras, ou seja, não piscam. Por isso, a pele que fica sobre os olhos funcionam como uma camada de proteção. Este pobre inseto teve problemas de chegar ao outro lado. Obrigado por nos assistir, espero vocês em breve.